Antes de entrarmos na história do Willys Interlagos, é importante resgatarmos rapidamente alguns fatos e informações da origem da Willys Overland do Brasil e da Alpine para entendermos o contexto da Willys e do Interlagos no Brasil. Em 1902, surgiu o primeiro automóvel sobre a marca Overland, que entrou em uma crise financeira na segunda metade da década de 10 quando o comerciante nova-iorquino John North Willis interviu na administração, fazendo-a prosperar, criando em 1909 a Willis Overland. O primeiro carro da Willis Overland foi o modelo 34. Em 1920, foi criada a Willis Holding Corporation, a fim de reduzir custos e centralizar decisões das diversas companhias do conglomerado. Em 1920, Walter Chrysler foi contratado para reorganizar as empresas e atuou até 1922, o que trouxe John Willis ao controle novamente das empresas. Nessa época, a Willis assumiu a posição acionária relevante na Duesenberg, marca de automóveis de luxo, o que fez a Willis subir em qualidade de seus produtos. Em julho de 1929, John Willis vendeu sua participação nas empresas para investidores de Chicago e deixou o mundo dos automóveis. Após sua saída, a empresa passou por dificuldades e John Willis retornou para a empresa em 1934. John Willis faleceu em 26 de agosto de 1935, vítima de um ataque cardíaco. Após esse período, a empresa se recuperou e em 1940 apresentou o Jeep, que passou a ser produzido em colaboração com a Ford, para atender à necessidade da guerra. Em 1947 surgiu o protótipo 670, feito por Clyde Patton, ex-engenheiro da Packard Motor Car Company, que serviu de inspiração para o que seria a linha Aero Willis. Em 1952, foi apresentada a linha Aero Willis nos Estados Unidos. Era a volta da Willys ao mercado de automóveis de passeio. Em 1953, a Kaiser Motors comprou a Willis Overland e mudou o nome da empresa para Willys Motors. As vendas dos carros de passeio da Willis começaram a cair até desaparecerem. Em junho de 1955, os estampos dos modelos Quatro Portas começaram a ser enviados ao Brasil. Em 26 de abril de 1952, foi fundado em São Bernardo no Campo, São Paulo, a Willys Overland do Brasil S.A. para montagem de jipes, em parceria com um grupo de investidores brasileiros. Foi criado a partir de uma ideia estabelecida por Edgar Kaiser, herdeiro do império Kaiser Motors, que em 1953 adquiriu toda a Willis Overland. Em 1956, foi lançado o Rural Willis. Em 1959, a Willis era 10% Renault, 35% Kaiser e 55% de acionistas brasileiros. Em 1958, foram adquiridas as instalações de uma planta de fundição de ferro em Taubaté, na qual estabeleceu a divisão de produtos especiais. Em 1958, a Willis produziu no Brasil o primeiro motor a gasolina para automóveis de passeio, foi fabricado o primeiro veículo com tração nas quatro rodas e também criou sua própria fábrica de eixos e transmissões em outubro de 1959. Na linha de montagem de São Bernardo, eram fabricados nesse ano o Renault Dauphine, o Rural Willis e o Jeep Willis. Agora falando sobre a Alpine, que também tem sua história ligada ao Elis Interlagos, em 25 de junho de 1955, foi fundada a Sociedade de Automóveis Alpine, por Jean Redelet, que apresentou oficialmente, em 6 de outubro desse mesmo ano, a marca Alpine e o modelo A106 no Salão do Automóvel de Paris. O A106 era considerado uma versão esportiva do Renault 4CV que utilizava sua mecânica e chassi sob uma carroceria em poliéster. O A106 evoluiu para o A108, desenhado pelo carrociere italiano Giovanni Michelotti, que tinha chassi tubular em aço e mecânica do Renault Dolphini modificada e um estilo mais esportivo e atraente do que o do A106. Jean Redelet queria aumentar sua produção para que o carro pudesse competir nas pistas como um GT, categoria que exigia um mínimo de unidades fabricadas, e decidiu então licenciar seu carro para outras marcas. No Brasil, ainda em 1959, o jornalista e publicitário Mauro Salles, que era coordenador principal de promoção da Willys, em uma conversa com o então presidente da Willys Overland do Brasil, William Max Pierce sugeriu que a Willis trouxesse o Alpine para o Brasil e criasse uma equipe de competição oficial da marca como ferramenta de marketing para os carros da Willis, que tinham no mercado uma imagem de carros com baixa tecnologia ligados à década anterior. Max Pierce então decidiu fabricar o esportivo francês, pois era um entusiasta do esporte motorizado e pensava que isso ajudaria a mudar a imagem da Willis no Brasil. Em viagem para a França, Max Pierce, acompanhado de Christian Heinz, um dos maiores pilotos brasileiros de todos os tempos, se reuniram com o alto escalão da Renault e Jean Redelet, o pai do Alpine, e daí surgiu o projeto efetivo para a fabricação do esportivo no Brasil. As fortes relações da Willys brasileira com a Renault, em função do Dolphine ser fabricado pela Willys no Brasil, facilitou as tratativas para obtenção da licença da Renault para Willis fabricar o carro. O nome Interlagos foi dado ao carro por uma sugestão de Mauro Salles, em homenagem ao Autódromo Paulistano, e seu logotipo, Duas Bandeiras Quadriculadas Cruzadas, foi copiado do emblema das 500 milhas de Indianápolis. Por ter batizado o carro, Mauro Salles recebeu a primeira unidade produzida em série como prova de reconhecimento. A fábrica do Willis Interlagos era uma filial da Willis Overland do Brasil, que inicialmente era no bairro do Brás, em São Paulo capital, e depois mudou-se para o bairro de Santo Amaro, coincidentemente na região de Interlagos. Para dirigir essa unidade, a Willis convidou o Christian Heinz, o Bino, que era gerente do departamento de competições da Willis. Infelizmente, Christian faleceu em um acidente logo em seguida, em 1963, durante a edição das 24 Horas de Le Mans, na França, com um alpine, quando Luiz Antônio Greco assumiu sua posição. O início do desenvolvimento do Willis Interlagos começou com a importação de três alpine A108, um coupé, um conversível e um berlineta. A nova fábrica foi preparada para a produção das carrocerias de compósito de resina de poliéster e fibra de vidro do novo esportivo. Esse processo era uma novidade na época e cabia na produção do Willys Interlagos, por não necessitar de grandes áreas para sua fabricação, que era quase artesanal e atendia a uma demanda de veículos de pequena série. O Willys Interlagos foi o primeiro carro produzido em série no Brasil em fibra de vidro. Técnicos franceses auxiliaram nas instalações dos equipamentos e no treinamento intensivo dos funcionários brasileiros para a fabricação das carrocerias do Willys Interlagos. Vários testes experimentais de engenharia, principalmente de durabilidade, foram efetuados, alguns deles no Autódromo de Interlagos comparando os veículos franceses e os protótipos brasileiros, para que ajustes pudessem ser realizados. Os Willys Interlagos começaram a ser fabricados no Brasil em 1961, com o início de sua comercialização apenas em 1962. Lagos teve seu lançamento no segundo salão do automóvel, em outubro de 1961, em três versões. Coupé, com o capô traseiro em linhas mais definidas, como em um três volumes, berlineta, com o desenho original do Alpine, com perfil fastback, e conversível, com capota de lona escamoteável, o primeiro da indústria nacional que seriam comercializados sob encomenda nas concessionárias Willis e viria a se constituir um marco não só para o esporte a motor no Brasil, mas para a própria indústria nacional. O desenho do Willis Interlagos denunciava sua vocação esportiva. Vinha com uma silhueta baixa, com formas suaves e arredondadas, dois faróis redondos com coberturas plásticas e tomadas de ar atrás das portas. O recorte dos paralamas dianteiros era redondo, enquanto dos traseiros eram semi-elipsoidais. Tinha também pequenas entradas de ar nos paralamas traseiros para a refrigeração do motor, sendo que os da versão berlineta eram exclusivos, com uma reentrança em curva atrás do arco de roda. Na traseira ainda tinha uma grade cromada vazada que auxiliava na refrigeração do motor que ficava atrás do carro. Internamente, vinha com volante de três raios, com revestimento em madeira compensada e alma de aço, painel com instrumentação completa, com velocímetro com odômetro, conta-giros, lâmpadas piloto das setas, marcador de nível de combustível e marcador de temperatura, além de luzes espia para nível de carga da bateria e pressão de óleo do motor. Os comutadores das luzes e da buzina ficavam integrados em uma alavanca do lado esquerdo junto ao volante de direção, e tinham um controle inédito para o som da buzina, estrada-cidade. A chave de seta ficava em uma alavanca do lado direito, também junto ao volante. Vale citar a acomodação do motorista, que ficava com as pernas quase totalmente na horizontal, como num carro de corrida em função do assoalho que se elevava na altura dos pedais. Vinha também com bancos individuais anatômicos, com encosto reclinável e revestido em couro, regulagem da coluna de direção em altura, inédita para a época num carro fabricado no Brasil, e um pequeno espaço para bagagem que completava o porta-malas dianteiro. Ainda vinha com abertura interna da tampa do porta-malas, lavador de para-brisa, e seu sistema elétrico era de 6 volts. O Willys Interlagos tinha quatro opções de motores, conforme consta em seu manual do proprietário: o motor 845, de 845 cm3, com 40 hp, ou o motor 904, com 904 cm3, com 50 hp, ambos utilizando o carburador Solex 32 PIBT. E também podia vir com os motores 998N ou 998C, de 56 e 65 HP, respectivamente. Ambos utilizando o carburador Weber 36 de corpo duplo. Todos com quatro cilindros em linha, arrefecidos à água, com comando no bloco e duas válvulas por cilindro, com diferenças na taxa de compressão, nos coletores de admissão e escapamento e no comando de válvulas todos os motores tinham o mesmo curso dos pistões, de 80 mm, variando somente o diâmetro dos cilindros, de 58 mm para o motor 845, 60 mm para o motor 904 e 63 mm para os motores 998. Com o conceito de camisas úmidas removíveis, a sua substituição, juntamente com os pistões e anéis, era relativamente fácil. No motor de maior cilindrada, eram usados comandos de válvulas Redelé, mais bravo, e sua taxa de compressão era de 10 para 1. Com isso, o Willys Interlagos chegava a atingir uma velocidade máxima próxima dos 160 km por hora e fazia de 0 a 100 km por hora em cerca de 14 segundos, números considerados muito bons para a época. Seu câmbio era de quatro marchas bem curtas, com a primeira marcha não sincronizada, e seu chassi estrutural metálico tinha uma coluna vertebral tubular, dando mais resistência ao carro tanto em torção quanto à flexão do quadro. A suspensão dianteira tinha braços triangulares desiguais superpostos, com valores de caster e inclinação do pino mestre bem pronunciados, de 10 graus e 11 graus e 30 minutos, respectivamente, o que lhe dava um comportamento bem estável nas retas, mesmo em velocidades elevadas e com ventos laterais. A suspensão traseira era com semi-eixos oscilantes sem braços longitudinais, com concentração dos esforços de tração, frenagem e impactos na articulação da capa da semiárvore na transmissão, o que necessitava de ajustes constantes, que foi solucionado com a adição de braços longitudinais. Por motivos de segurança, o Willys Interlagos utilizava uma cinta de borracha lonada, que limitava o curso de extensão da suspensão traseira para evitar que as rodas ficassem com camber positivo excessivo. Ele vinha com freios a tambor na dianteira e na traseira, e pneus 145-380. Tinha 3,78 m de comprimento, 1,47 m de largura, 1,16 m de altura e entre-eixos de 2,10 m. Tinha 670 kg e tanque de combustível de 32 litros. Como era um carro feito sob encomenda, com uma produção artesanal e com foco na mudança de visão da marca pelo consumidor, pouco se viu em termos de propagandas do Willys Interlagos. Segundo compilação de Roberto Aranha, na primeira série, de 1962, foram produzidas 131 unidades e, em 1963, 153 unidades, que vinham com volante com o centro vermelho, instrumentos franceses da marca Jagger, relógio, pneus diagonais, sistema elétrico 6 e 12 volts, capa do farol sem friso, farol de diâmetro menor e com lente, refletor e lâmpadas separados, luz de estacionamento bicolor, suporte para a placa dianteira, para-choque dianteiro com três suportes de cada lado, acelerador de roldana, console longo, cinzeiro à frente do câmbio, Reservatório do lavador de para-brisa em vidro e capa no step. Poderia vir nas cores azul claro metálico, branco ou vermelho japonês. Em 1964, teve uma produção estimada em 203 unidades e diferenciava da primeira série no volante, que era côncavo com o centro vermelho, vinha só com o sistema 12 volts, tinha piscas laterais retangulares, Faróis silibim, iguais aos do Gordini, moldura nos faróis, para-choque dianteiro com apenas dois suportes de cada lado, suporte de placa integrado na dianteira, pedal de acelerador retangular, reservatório do lavador de para-brisa em plástico e estepe preso com cinta. Mantinha as mesmas cores e poderia vir com revestimento interno preto ou vermelho. Em 1965, a produção estimada de 149 unidades e foi o último ano de produção do modelo Coupé. O Willys Interlagos trazia saídas de água no assoalho sob o tapete, dobradiça do capô do motor com trava, abertura interna do capô do motor, alavanca do freio de estacionamento entre os bancos, botão de afogador no console calotas raiadas em preto ou prata, novo painel com instrumentos orasa, revestimento do painel e da tampa do porta-luvas em jacarandá, botões de regulagem do encosto dos bancos com acabamento em madeira, alavanca de câmbio cromada com detalhes em madeira e napa e centro do emblema preto, acabamento preto no centro do volante, volante com inclinação regulável, console mais curto, bolsas das portas, luzes de cortesia no teto e porta-luvas e maçanetas internas do Willys Itamaraty. Para a berlineta, foram feitas modificações exclusivas adicionais, como a tampa do radiador, que passou a ser interna, coluna traseira mais fina, moldura cromada nas portas, quebra-vento traseiro maior e entrada de ar esquerda do capô aberta e com grade. Em 1966, a estimativa é de que foram produzidas 108 unidades e receberam as modificações de calotas sem borboleta, foi colocado o emblema WO nas laterais e no painel, o botão do afogador passou para o painel e o carro passou a contar com as cores metálicas do Willis Itamaraty, com opções de azul claro, bege, cobre, ouro, verde e vinho. Protótipos foram construídos para estudos de uma atualização do Willys Interlagos e foi colocado para apreciação de profissionais da Willis. Porém, esse então novo modelo não chegou a ser produzido. O restante das unidades estima-se que foram direcionadas às competições, completando 822 unidades do Willys Interlagos, produzidas entre 1961 a 1966, tornando-se um dos clássicos mais desejados hoje em dia. Em 1967, a Willys Overland do Brasil passou a ser controlada pela Ford do Brasil, que trazia em seu planejamento encerrar a produção de diversos modelos Willys, dentre eles o Interlagos, finalizando assim a trajetória do primeiro carro esportivo brasileiro produzido em série. A história do Willys Interlagos também se confunde com a história do automobilismo profissional no Brasil. A equipe oficial da Willys dominou o automobilismo brasileiro nos anos 60 graças à versão de competição desse carro. O Interlagos venceu provas importantes como as 500 milhas de Porto Alegre, em 1963, os 500 quilômetros de Interlagos e as incríveis 200 milhas de Montevideo, no Uruguai, em 1964. Diversos pilotos, com destaque para José Carlos Patti, Luiz Pereira Bueno, Wilson Fittipaldi Júnior e, principalmente, Berdy Clemente, tiveram diversas vitórias pilotando um Willis Interlagos. O destaque maior fica a cargo do famoso Willys Interlagos número 22, uma versão de corrida nas cores verde e amarela e pilotado por Berdy Clemente, que conquistou a vitória na corrida 200 milhas de El Pinar no Uruguai em 1964, a primeira vitória no exterior de um modelo fabricado no Brasil. Em breve, teremos aqui um vídeo apenas sobre competições, com as equipes oficiais das fábricas, nos anos 60. O Willys Interlagos foi protagonista de diversos momentos importantes, como na comemoração de 400 mil veículos produzidos pela Willys Overland do Brasil em 1966, quando aconteceu um show do cantor Roberto Carlos e sua banda. Após o evento, Roberto Carlos recebeu um Interlagos Berlinetta, das mãos da esposa de um diretor da Willis. Em outro momento, ele foi presente dado pelo então presidente João Goulart ao presidente do México, enviado via aérea e fez também uma participação no Salão de Paris, junto com outros modelos produzidos pela Willis no Brasil. O Willis Interlagos sempre despertou muito interesse e foi transformado em brinquedos, como carrinhos de autorama ou miniaturas. Foi sorteado por publicações do gênero automotivo e tem sua história preservada até hoje através de clubes e admiradores. Mesmo com uma restrita produção e participação no mercado, o Willys Interlagos marcou a história da indústria automotiva brasileira.